Você sabia que tem muitas energias por aí, tanto de coisas, de pessoas, que podem atrapalhar o seu objetivo? Sendo assim, eu estou aqui para te ajudar, prevendo as energias desse janeirão, para você, se vai ter algum problema ou alguma situação, saber o que fazer, como resolver e não ser bem desprevenido. Certo? Olá charada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol ilumine o nosso encontro. Primórdios de 2020 com a produção sofrou aqui para mim, estamos o quê? Estamos aqui em pleno YouTube para o tarot quadro tarot do mês. Esse quadro ele veio de lá do Instagram, era conhecido como tarot da semana, onde eu previa as energias da semana, as energias do mês para facilitar a vida de vocês, meus seguidores maravilhosos. E o Instagram ele acabou reduzindo o tempo e eu não conseguia fazer tudo que eu queria fazer, do jeito que eu queria fazer. Isso nem me atrapalhava com aqueles bagulho de ficar cortando de 15, a 15 segundos pra colocar na história. Chega dessa vida. Agora o YouTube tá aqui pra facilitar aqui, ó, O nosso contato, pra facilitar Aquele negócio que a gente sempre teve E eu trazer pra você essa, Esse feedback das energias do mês Hoje a gente vai fazer um pouquinho Diferente, normalmente lá no Instagram A gente fazia com três cartas Aí você magnetizava a sua pergunta Magnetizava os seus objetivos E daí você escolhia a carta e eu falava sobre essa carta Hoje a gente vai fazer de uma maneira um pouquinho Mais centrada, um pouquinho mais direta E se funcionar, talvez a gente sempre Faça desse jeito, eu vou tirar uma carta para cada signo prevendo a energia para este signo O dilema, a situação, o problema, a coisa, o treco Que pode acontecer nesse mês de janeiro para você Signo X, certo? É, mas antes da gente começar Deixa seu like, se você não é inscrito se inscreve no canal E deixa seu comentário aqui embaixo para fortalecer a nossa energia Me dizendo o que, que você está esperando para esse ano 2020 Regido pelo queridíssimo Sol Fala pra mim, o que que você tá esperando? Agora, chegou aquele momento que você estava esperando. Vamos para a previsão, para os signos, para esse janeiro 2020. Bom, vamos lá pra você, queridíssimo, o ariano, a ariana. A sua carta é o rei de copas. O rei de copas, é, eu vejo aqui nessa carta, que o seu janeiro vai ser um janeiro tranquilo. Vai ser um janeiro farto. Muito provavelmente por todas as coisas que você conseguiu e que você conquistou aí nesse finalzinho de 2019. Certo? É, existe uma grande... Possibilidade é uma grande probabilidade de porque tá tudo bem, tá tudo ok é, nesse mês de janeiro. Você fique acomodado e acabe não realizando as tarefas necessárias para que os outros meses eles sigam bem. Então, aproveita sim todas essas coisas boas, essa calmaria, essa, é, essa, esse bando de presente divino agora em janeiro e não, mas não se acomode. Não se acomode dentro da situação positiva, mesmo aproveitando todas as coisas boas que janeiro vai te oferecer. Caminhe, planeje e siga equilibrando, tá bom? Porque fevereiro é outra energia, fevereiro é outra coisa que vai acontecer. Então, se você não planejar, mesmo estando num momento positivo, isso pode não ser legal em fevereiro, tá? Então, é, segue a vida, aproveita todas essas coisas boas, que é mérito seu, mas não se acomode, certo? Uh, pra você, taurino, taurina É a carta dos enamorados Certo? A carta dos enamorados, ela fala sobre as nossas relações Ela fala sobre os nossos amores Então vai ser um mês onde a gente vai estar tá trabalhando E talvez até com alguns dilemas amorosos É o mês de você resolver se aquele amigo Aquele ficante, aquele namorado Vale a pena, não vale a pena Se aquela pessoa, ela... Deve ou não continuar nesse 2020 com você? É, para você, Janeiro, Taurino, Taurina, o, as emoções, né, as relações, elas vão estar tá em jogo. Então, resolve suas relações para que você possa ter um ano mais tranquilo. Para você, Geminiano, Geminiana, caiu a carta Rei de Espadas. Eu acredito que esse janeiro ainda vai ter um pouco das, dos problemas e desilusões de 2020, e é uma fase de você resolver, é, é um momento de você não deixar passar para os próximos meses as dores, os sofrimentos e os problemas que estavam em 2019, tá? É, essa carta ela traz essa energia ainda de batalha, essa energia de problemas, essa energia de agressividade, embora com é, uma vitória. Mas ainda assim tem esse peso Então meu conselho pra você É resolver qualquer problema Qualquer pendência que ficou de 2019 Agora em janeiro E não deixa isso tomar conta da sua vida a mais Finaliza por aqui O que não deu pra ser finalizado e segue feliz Pra você canceriano, canceriana A carta é cavaleiro de ouros Esse janeiro é hora de você ver o que você quer da sua vida financeira. Você quer continuar no emprego que você está, você quer mudar a sua profissão. Esse é o momento de você pensar e planejar o que você quer do seu futuro financeiro. É o mês onde essa oportunidade está vindo para você. Se você quer mudar de vida, se você quer ganhar mais, se você quer se tornar uma pessoa mais rica, uma pessoa mais próspera, esse é o momento, as energias deste mês estão propícias para isso, para você se encontrar financeiramente. Para você, Leonino e Leonina, saiu a carta aqui, ó, dois de paus. Então, o seu janeiro, ele vai ser um janeiro tranquilo, diria que até um janeiro familiar, um janeiro voltado para o psíquico, para o mental... Uh, talvez com bastante leitura, bastante atividade de relaxamento, cinema, filme, teatro Mas ainda assim com um foco em ser feliz Então eu aproveitaria esse momento para você buscar é, o que você quer da sua vida para esse mês Aproveitando que vai ser um, um mês tranquilo é, Eu também diria para você visitar seus parentes, seus amigos Principalmente se você ainda está de férias Pessoas que você gosta e que moram longe, certo? E aproveitar essa energia um pouco mais pacífica, um pouco mais é, tranquila para poder encontrar o seu caminho para esse 2020. Para os virginianos e virginianas, a carta da estrela. A estrela faz o quê? A estrela realiza o desejo. A estrela lá traz pra gente o brilho, ela traz pra gente a sorte, o equilíbrio da sorte Mas se você não nota que a estrela está aí, você perde o seu desejo e a sua oportunidade Então eu diria que é para você observar esse mês Porque oportunidades vão aparecer para te trazer o que você deseja Esse mês vai ser um mês onde a estrela está iluminando o seu caminho Onde a estrela está trazendo para você aquilo que você pediu Librianos e Librianas do meu coração, Librianjos, né, eu também sou de Libra, a gente tem aqui ó, a carta do sol, né, janeiro vai ser um mês iluminado pra gente, um mês de reconstrução, um mês de calmaria, um mês de luz. O uh, único ponto negativo, tem tanta luz que a gente pode se cegar, que a gente pode se perder, certo? Então, pensa nos seus planos, pensa nos seus desejos, pensa em todo o potencial que você tem pra ser feliz, e foca nesse potencial. Não fica só no pensamento. Não se deixa iludir pela possibilidade e pela fertilidade que esse mês vai te trazer. Faz acontecer. Aproveita essa energia e faz acontecer. Certo? Pra você, escorpionino escorpionina, rainha de copas. A rainha de copas, ela é o que? ela é aquela que tem o poder sobre o rei, né? Sobre os sentimentos, ela é aquela que tem o controle da figura principal ali do, do naipe de copas. Então o que, que ela tá falando? Ela tá dizendo que você precisa ordenar um pouco as coisas que você sente. Então esse mês é o um mês de você resolver as coisas que você sente. Se você tem um crush, um namorado, um ficante que a relação não tá muito legal, é hora de você também acertar isso daí. É, e perceber se essa relação não tá legal por você, por culpa sua, por culpa de você não tá se doando, não tá compreendendo o outro, não tá fazendo o que tem que fazer, ou pior, estar controlando o outro, não deixando que o outro seja livre, não deixando que o outro pense por ele mesmo, certo? Então vamos dar uma olhada aí e arrumar essa parte sentimental nesse mês de janeiro 2020, tá? Para você, Sagitariano e Sagitariana, 10 de espadas. E eu sinto nessa carta, eu vejo através dessa carta, uma energia ainda muito grande com relação a 2019, tá? Talvez você ainda esteja carregando pesos, sensações, sentimentos do ano que já ficou. Eu diria que é pra você pegar tudo, botar dentro de um saquinho e jogar fora. Queima essas dores. Queima essas sensações, queima esses sentimentos e tira da sua vida. 2020 é um ano novo de renovação, gente. Ano do sol, certo? É ano de você brilhar, de você trazer pra você o melhor de você. De você trazer para você as suas realizações. Dores e sentimentos do ano passado acaba com isso. Não traz pra este uh, 2020. Agora a gente vai para Capricórnio. Beijo, Maria Ravena. Capricórnio. A gente tem a carta número 12, que é o enforcado. É, pra janeiro, não, é uma carta muito positiva. Vamos dar uma olhada aí no que a gente tá repetindo. Vamos dar uma olhada aí nas coisas que a gente tá refazendo. Refazendo principalmente coisas que não fazem bem pra gente. Amarguramentos, sensações projetos que não estão funcionando, gente que não está rolando, vamos parar de insistir em coisa que não está dando. Ah, meu Deus, quero me libertar. Quer se libertar? Então para de ficar se aprisionando, busca a resolução para sua vida. Não fica de ponta cabeça, você está se pondo de ponta cabeça, você é o mestre da sua vida, você é o dono dos seus desejos, só você pode conquistar e realizar aquilo que você quer. Então Volta com o pezinho no chão pra caminhar Chega de repetir os mesmos processos Acaba com isso agora em janeiro, para que fevereiro seja maravilhoso, ok? Vamos para aquário Aquário é 9 de paus Eu sinto uma briga interna entre o que você quer fazer E entre o que você está vivendo agora uh, Se você aí está de férias pensando em voltar pra faculdade Repensa pra ver se você está fazendo o curso que você gosta Uh, se você uh, está buscando, né, vai estudar, vai fazer um cursinho para poder prestar um vestibular Você tem certeza que você quer mesmo o caminho que você estava pensando? Vamos dar uma, uma reformulada, uma repensada aí no que você quer para o seu futuro Agora a gente vai para os nossos peixinhos Você que é de peixes... É o sete de paus. Hora de organizar também a nossa casa, certo? Hora da gente tirar da nossa vida, tirar do nosso coração, tirar da nossa mente as coisas que elas não estão fluindo direito. Não é um peso, tá bom? É, eu vejo nessa carta que é uma limpeza mais leve de ambiente. Sabe? Então é tirar as pessoas que você já sabe que não estão fluindo, é tirar de você as coisas da sua rotina que você já sabe que não estão funcionando, é só aceitar que não está fluindo e mandar embora. Aproveita esse janeiro para fazer essa limpeza e começar fevereiro muito mais tranquilo, muito mais leve, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham um janeiro maravilhoso e a gente se encontra na semana que vem. Certo? Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer coisa Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o prazer de responder pra você Se você não é inscrito, se inscreve Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte o vídeo pra fortalecer ainda mais a nossa energia Muito obrigado por mais esse encontro e que o sol possa iluminar o seu caminho